Eu mudei, eu mudei a comida do meu plantel com as dicas dele, cara E meus passarinhos não pegavam estrusada E eu queria entrar com a ração seleta Que é muito difícil dos passarinhos pegar Cara, ele deu um toque e foi batata, mano Meus passarinhos estão tá tudo na estrusada agora fala aí, tá como, fala aí como é que você faz Aí você já pode passar a dica que já fica no canal Ó, oh, quem tiver que, assistindo. que ele fez? Eu, eu, eu, Hoje em dia, os colheiros de ponta Mudou muito, né? Tem cara que tem uma mente muito fechada, que nem se fosse meu pai. Meu pai falou, ah, mas meu passado eu morreu 20 anos comendo sementeira. Só que a sementeira nossa, no Brasil, não tem nenhuma semente, é tudo importada. E as sementes nossas são muito pobres, cara. Elas são muito pobres. De nutrientes, entendeu? né? De nutrientes, elas são muito pobres. E tem várias destruzadas de qualidade, mas uma que tá dominando aí é a seleta. É uma ração seleta. A seleta... Deixa eu ver aqui, que eu tô até com. Tava até com um frasco dela. Tem probiótico, esqueci, tem, tem várias... vitamina. Ela tem, tem vários modelos. Do... Essa daqui é, é a, é a Selecta SR200. Agora voltou. Ela, ela, ela, tem... ela, é... ela é marronzinha e, tem a... e... e ela tem a tampinha dourada. Então a dica que, eu... que ele me passou, que eu, que eu vi, peguei o canal e várias pessoas me mandaram as passadinhas que. A gente é do, do clube lá do clube de Passaria de Jundiaí. Certo. Um amigo meu me passou, falou, Paulo, a onda agora, cara, é estrusada, cara. E me explicou, me falou, eu comprei a ideia, cara. Eu tenho uma mente muito aberta para esse, esse, esse lado aí, né? Uhum. Então é, eu, eu fiz, cara, o é... eu, que, que eu fiz? Eu, forneci, eu fornecia para o meu, meu passarinho é, uma unha de gato, de, de semente que ele come, comia, e deixava o potinho cheio da estrusada uma unha de gato e a estrusada, uma unha de gato estrusada, e fui tirando gradativamente, por exemplo, eu tirava uma, eu tirava, é, colocava uma semana uma unha de gato inteira só da, da semente e, e, a, e deixava a estrusada lá. Depois, depois de uma semana, eu colocava uma semana, meia unha de gato e fui diminuindo até ele pegar só a estrusada. Meus passarinhos não sentiram nada e pegaram muito bem a estrusada. Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas a ideia seria colocar a ração normal que o passarinho está acostumado a comer na unha, na unha de gato a princípio, né? E depois isso, isso. E, e depois ir trocando aos poucos pela selecta, é isso? Isso, você deixa a selecta lá também, só que, por exemplo, se o passarinho, ele se ele, se ele, se ele comer, por exemplo, ele comeu a unha de gato, ele acordeu, se ele comeu toda a semente na unha de gato, na hora que ele sentir fome... Se ele dá uma beliscadinha na seleta, ele vai começar a experimentar e vai gostar. Aí, se você, você... Numa semana, você vai manter aquela unha de gato sempre cheia. Por exemplo, você colocou, durante o dia ele comeu, você deixa acabar. No outro dia, você completa. No outro dia, você completa. Até você vai perceber que ele começa a comer a e a semente vai ficando lá. Entendeu? Porque, além de ele ficar saciado porque ele comeu a estrusada, porque é muito mais forte... Ele vai, ele vai acostumando a comer a e esquecendo um pouco da semente, entendeu? Eu não tiro a semente total, mas meu passarinho só come semente uma vez por semana, só no sábado, entendeu? Que eles comem a mistura, o resto da vida inteira dele é... Porque é completa, né, cara? Tem muita coisa. E é uma diferença brutal, tanto para tratar dos filhotes, para tratar dos filhotes, como na época de muda, recuperação, é muito boa, cara. Bico, tudo. É espetacular, é um estudo fantástico que, que eles fizeram nessa ração aí, cara. Ou seja, é algo já pensado pro pássaro, né? Pensado pro pensado pássaro, né? Pensado pro pássaro, pensado é. pro pássaro. Por exemplo, você trata o seu passarinho na, na, na, na... Eu tô falando da seleta porque aqui eu tô usando. Uhum. No torneio você percebe que tem passarinho que ele, ele se alimenta muito na hora da contagem. A seleta ajuda muito nisso aí, cara. O passarinho, ele tá nutrido, cara. Ele come muito pouco, cara. Entendeu? começa a criar o pássaro e fornecer para ele uma ração assim um estrosado como o da selecta o cara o cara passa a dar vida útil para o animal que ele tem né aquele pássaro ali, ele é, vai com, ter vida útil né significa dizer com que certeza. ele vai ter mais saúde vai ter mais vitalidade ali para poder Exposição em geral com certeza